Olá, turma. Bem-vindos à nossa unidade 4 do nosso módulo 4, que vai falar sobre cartórios e serventias extrajudiciais. Bom, a respeito é, desse tópico, é importante falar que é, há dois tipos de cartório no Brasil: os judiciais e os extrajudiciais. Tá? Aqui a gente vai falar sobre os cartórios extrajudiciais. E, a respeito disso, o professor Walter Seneviva afirma que no direito brasileiro, notário e registrador são agentes públicos, considerando que o poder público lhes delega funções. Então, são cartórios extrajudiciais, né? não estão ligados diretamente ao poder público, mas o poder público delega né? atividades para esses cartórios ou serventias extrajudiciais e que são subordinados subsidiariamente, em certos casos, há regras colhidas no regime único previsto na Constituição, sem jamais atingir a condição de servidores públicos. Mas quem são os titulares né, de serviços notariais e de registro? Então, são os tabeliões de notas, são os tabeliões oficiais de registro de contratos marítimos, são os tabeliões de pretestos de títulos os oficiais de registro de imóveis, os oficiais de registro de títulos e documentos é, civis das pessoas jurídicas, os oficiais de registro civis das pessoas naturais, né, ou também tidas como físicas, e de interdições e tutelas, e os oficiais de registros de distribuição. Então, embora o notário ele exerça um serviço de natureza especial, e os serviços notariais apontados, eles sejam desempenhados em caráter privado, porque é em caráter privado esses cartórios, eles cuidam de serviços públicos. Então, o desempenho se dá em caráter privado, mas está relacionado a um serviço público que foi delegado, né como tantos outros existentes. Então, os cartórios, eles são detentores de cargos públicos, e, portanto, funcionários em sentido amplo. E aqui então eu coloco para vocês o artigo 236 caput e parágrafos da Constituição Federal de 1978, que vai prever justamente que os serviços notariais e de registros são exercidos em caráter privado ou delegação do poder público. Então, a lei vai regular as atividades vai disciplinar a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro dos seus prepostos e vai definir a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. A lei federal também vai estabelecer normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais de registros, e para ingressar né, como é, tabelião, como notário, né, vai precisar então de... É um concurso público, né, concurso público esse que vai ser tanto de provas como de títulos. Então, não se permite que qualquer serventia fique vaga, né, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, inclusive por um período pré-fixado pela própria legislação, que é um período de seis meses. Então, o que a gente percebe é que a Constituição Federal de 88, ela trouxe a legitimidade para a atividade cartorária, e a democratização através do concurso público fez com que o acesso à titularidade das serventias fosse possível a todo cidadão que tivesse e tem interesse em emprestar o concurso público, desde que preenchido os requisitos na inscrição, né? Sendo um desses principais requisitos ser bacharel no curso de direito. Aqui também a gente fala, né, é, da aplicação da lei 8.935 de 1994, também conhecida como lei dos cartórios. E essa lei do cartório, ela traz lá no seu artigo 6º, né, justamente nos incisos 1, 2 e 3, a competência dos notários. Então, o notário ele tem competência para quê? Para formalizar juridicamente a vontade das partes, para intervir nos atos e negócios jurídicos é que as partes devam ou queiram dar formal, legal ou autenticidade, autorizando, então, a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais, expedindo as cópias fidedignas do seu conteúdo, né, e autenticar fatos. Então, creio eu que todos nós, né, que estamos aqui, tanto acadêmicos quanto professores, né, é, técnicos, né, da EAD, já temos nos dirigido a algum tipo de cartório, né, para quê? Para tratar de questões, que são questões justamente que necessitam dessa fé pública, que é dada por esses cartórios que agem, né, de forma privada, só que exercendo um serviço público que lhes foi delegado. Então, o professor Rogério é, Bacelar, ele declara justamente que são os cartórios os grandes responsáveis pela atribuição da segurança jurídica nos negócios e nos atos jurídicos da população, porque todo mundo já foi a algum cartório ou algum dia irá. Então, a aquisição de direitos e deveres se dá por meio dos registros realizados dos cartórios. E um exemplo simples e prático é o registro de imóveis, que garante... né? a um comprador que o imóvel negociado por ele realmente pode ser comercializado. Então, a função notarial e registral desempenhada no Brasil tem sido considerada como função pública sob a ótica das questões alcançadas com seu papel justamente harmonizador na sociedade. Então, isso faz com que traga segurança jurídica, faz com que traga estabilidade às negociações privadas e previne, inclusive, litígios executando dessa forma o caráter jurídico principal e o seu alcance social. Porém, por essas características né, todas, é que a gente fala algumas vezes que é, a atividade notarial e registral ela tem um caráter justamente o quê? Sui generis. Né? Coloquei para vocês aqui também que a delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende do quê? habilitação em concurso público de provas e títulos, nacionalidade brasileira, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares, diploma de bacharel em direito, verificação da conduta né, é, condigna para o exercício da profissão. Sendo que esses notários e registradores, eles devem observar alguns princípios. Que princípios são esses? O princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade e o princípio da publicidade. Então, em razão disso, a gente tem que, tem que ter em mente que a atividade notarial e registral, ela segue justamente o quê? Os princípios da administração pública, mas possui certa autonomia justamente para que pratique seus serviços. Mesmo que esteja vinculado ao poder judiciário, O serviço oferecido pelo cartório não são subordinados ao judiciário. E a importância do concurso é que o notário e registrador são considerados no termo do artigo 3º dessa lei 8.935 de 94 profissionais do direito, profissionais liberais dotados do que? De fé pública, tá? Então, já que eles possuem justamente o que? O poder de conferir a expressão da verdade afirmando a certeza e a veracidade dos assentamentos que pratica e das certidões que expede. Então, se você leva um documento lá é, para autenticar, no momento que ele é autentica, né, com base no documento original, ele está dando o quê? Fé pública, veracidade àquele assentamento. Mas, como eu disse para vocês, em função de todas essas características, a atividade notarial e registral ela é tida como sui generis, como distinta. Por quê? Porque é considerada como instrumento crucial de fé pública, instituída pelo Estado, que vai atingir a todos. Tendo como exemplo de atuação das serventias extrajudiciais, além do que já foi citado, o registro de nascimento, o registro de casamento, as escrituras e os registros de imóveis dentre outras tantas atividades que são justamente de competência dos uh, notários, né, tabeliães e registradores. Bom, pessoal, o meu muito obrigada e um bom fim de semestre a todos vocês. Bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau.